Tipo, ele joga a bomba pra qualquer lugar, porque eu não, também não posso jogar O lado do cara a gente que, que jogou online Já me fudei toda Puta é pariu, o Jason matou dois Puta, o que, que aconteceu aí? A gente já tem três no nosso morto Assim né, a gente se fode Uou! Ou oh, não! Ai puta que pariu! Vem vem, vem, ficar me olhando aqui, seu vagabundo! Vai, tua porra que do caralho! Vai! Meus amigos de chegar ao outro lá, onde fica a vagabunda lá, ó. lá, não sabe nem nem passar pela janela, vagabunda. A gente fica puto com isso, né caralho? ó lá, toma logo, leva na bunda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 lá, site. Ah, eles plantaram lá, sabia? Sector, clear. Hey, clear. Hey, clear. Eu sei que A tá fronteira. tudo limpo aqui, né? Gente, vocês estão ouvindo? é... Não sei. Ah, estão ouvindo minha voz direito. Eu não sei falar em português direito. Todos. Na ah, bundinha. Oh. Inimigo, toma. Ai, ele me viu! Ai! Ai! Venha! Eu perdi do mesmo jeito. Porque assim, meu nome é Cozinha, não quer dizer que vocês podem... É... Fuder meu Cozinho, né? Até que pariam. Vamos continuando com mais um jogo aqui. Com os eu já estou enjoado pra cacete. De tanto para jogar esse jogo. Eu já estar fazendo atividade escolar, mas okay, sir, tudo vamos bem. Né? Eu vou pra onde eu vou? Agora? Meu Deus, oh que que que que puta, puta, puta que filho da puta que caralho! Que, que, que, que, que, é que é isso? Que Gente, é. Já tá na sua frente, porra, porra, caralho! Ele tá procurando. Olha o cara com a bomba sai. Mata ele! Ai! Ai! Não sei não sei, não sei, não sei porque eu tô gritando. É, tá quente pra caralho, ai não. Tá muito ai não tô. não enxergando nada, tá muito lagado, tá muito. Tá muito. Ou não. Toma logo pra puta. Na bondinha! Meu nome é Cuzinho. ou oh, não! Que isso? De onde você saiu, filho da puta? Ai, lag Eu do caralho, vai lagar na sua. Toma, óbvio. Cozinho aqui mata todo mundo. Eu como cozinho de todo mundo aqui. Eu, meu nome é Cozinho. É o cozinho mais gostoso do Brasil. Se não fosse por mim, a gente teria ganhado. Sai daí. Isso, vira bundinha. É a letra O, a gente aperta a letra O pra comprar as coisas aqui, né? Pra vocês que não sabem. Pra você que são pobres como eu, joga. Usa a internet do vizinho. Ai, filho da puta! Ah não, deixa de espaço. A lanterna ligada. Aqui. Joga a bomba pra qualquer lado, Assim a vida continua. Oh! Oooooh! Da... que foi, filho da puta? Tava na minha cara! Ai! Ai! Ai! Não! Não! Não! Ah, Foda-se! Eu uh, tô tá aqui! Gente, socorro! Todo mundo junto! Todo mundo junto! Ah, oooooh! boy! Espera aí, filho da puta! Eu vou dar na pontinha! Ah, consegui matar? Sai, filho da puta! Ai, meu Deus! Sai, sai, cuzão! Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. deixa eu dar uma bundinha, <risos> na bundinha, vem na bundinha! Ai, filho da puta, é pra matar os inimigos, não eu! um no cu da porra. Ah, você vai ver, filho da puta, que eu vou fazer com você. Ah, de novo, velho, que saco! Toma logo, fodeu! Vaza! Vaza! Tô com 54%, tudo bem. Tá tudo bem ainda, tá tudo... Tá tudo Windows, bem esse caralho. Ou oh, não. Oh boa, hein? me ajuda. Ai meu Deus. Meu Deus. Ai! Tá falta quanto? Falta quanto? Falta, falta ele só. Falta ele, vai, mata aí, gente, mata. Nossa. Aí vai todo mundo voar também. Então saber, Uhul! Puta que pariu. Toma. Pega esse escudo aqui, e vou dar para você, né? Porque foi do meu dinheiro, né? Tô com mil e. Ah, agora mil, oitocentos, quinhentos, trezentos, zero. Ele joga também para tudo que é lado, eu também vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou com você. Eu estou aqui. Ah! Quem foi que jogou aí? foi que jogou Ah, fui lá, eu. Foda-se. Eu não gosto de ficar na área B, porque é muito pequeno é. e apertado. Aí ah, eles estão, Eles estão vindo, vindo pela Eu prescinto que eles estão vindo pelaqui. Quem é você? É, eles vão vir pela aqui gente. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Ai! Ai, meu bom dia! Eu dou um dia pra ele. Ai, meu filho da puta! Ai, meu filho! Ai, Ah, fizer o cozinho da merda, foda-se, foda-se, foda-se, foda foda-se, deixa eu ver o cozinho, deixa eu ver, ai meu deus, precioso, precioso, precioso, isso aqui é precioso, o cozinho dele é o cozinho, cozinho de hoje, o paranoico, o cozinho, ai, bonita gostosa da porra, vai, olha. Cada bunda, cada bunda, bunda, bundinha com vinho. Eu não sei o que tá acontecendo mais. Quem aí tá matando quem? Quem tá ganhando aqui? Com certeza são os terroristas. Ô, oh, deus você vai levar no cu agora. Nossa, parabéns. Eugênio. Ah, toma aí, que aí. Vocês me mataram